feito um estudo da cidade de São Paulo, um a cada três adultos tem algum grau de apneia e o ronco quase 50% da população. Quando a gente dorme, a gente relaxa a musculatura e a passagem do ar vibra toda essa região na inspiração, causando esse barulho que a gente chama ronco. Se o ronco e a apneia é causado por uma flacidez dessa musculatura durante o sono, por que não trabalhar ela no sentido de tonificar a musculatura? Então, essa técnica, na verdade, é um conjunto de seis exercícios que são exercícios derivados de uma especialidade da fonoaudiologia, chamada motricidade orofacial, e são exercícios que a gente utilizou com pacientes que tinham como queixa principal o ronco. Ótimo, solta, dois, solta, três, solta, e segura um, dois, três, quatro, cinco descansa. Já fazem dois anos o do tratamento, já teve uma melhora mais ou menos de 80%, os exercícios é feito 3 vezes, duas, três vezes ao dia e até nas caminhadas que eu faço, diário, à noite, eu faço meus exercícios também. Apesar de parecerem exercícios aparentemente simples, é necessário que os pacientes tenham um diagnóstico prévio, um diagnóstico médico prévio e uma indicação, uma avaliação e um acompanhamento do fonoaudiólogo, Porque se o paciente começar a fazer o exercício sozinho em casa, ele pode muitas vezes não ter nenhum tipo de resultado. meses era meio difícil, né eu até se habituar com aquele exercício, né? uhum. mas depois você pega a prática, fica tudo fácil. Né? A pneu eu melhorei totalmente, né? e do ronco, 80%. Uhum. E fazer isso? Ó. Empurrar. Você vai ter que manter exercício físico, às vezes dá para fazer é, um pouco menos, mas na realidade, como todo exercício físico, você tem que manter. Se você parar, a casa cai.